O meu anúncio foi bloqueado, o que eu preciso fazer para reativar ele? Olá, meu nome é Alexandre Tavares, eu sou consultor em Marketing Digital e nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma dúvida que muitas pessoas têm principalmente os iniciantes em Marketing Digital às vezes você vai lá, cria um anúncio, uma campanha no Google e o seu anúncio é bloqueado e agora, o que, que eu preciso fazer para deixar o meu anúncio ativo e não perder mais venda? Mas antes de eu te falar o que, que você pode fazer não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo que eu esteja colocando aqui no nosso canal, beleza? Bom, se você anuncia no Google ou no Facebook ou qualquer outra plataforma, é inevitável você levar pelo menos um bloqueio na vida. Porque é como diz aquele ditado, né? Quem tá na chuva é pra se molhar. Yeah! Mas pode ficar tranquilo, você não é o único que tem anúncio bloqueado. Eu mesmo já tive vários anúncios bloqueados e contas perdidas, mas nem por isso eu me desesperei e fiquei sem vender na internet. Então o primeiro grande passo é você não se desesperar. Calma, tenha paciência, você consegue sim reativar os seus anúncios, dependendo do nível de bloqueio que você tenha atingido na sua campanha. Às vezes a sua página de vendas não está condizente com as políticas de privacidade do Google e por esse motivo a sua campanha pode ser bloqueada pode ser pausada mas isso aí é um problema que pode acontecer é só você revisar a sua página e ver quais os tópicos que você pode estar tá alterando para melhorar essa cópia essa comunicação e não ser penalizado pelo Google para entender como funciona todas as políticas do Google Ads, eu vou deixar aqui em o link das políticas do Google Ads. você precisa pelo menos entender como funciona, o porquê do Google bloquear um anúncio e outro não. Outra coisa também é quando você tem um anúncio que esteja com uma cópia muito agressiva ou que esteja prometendo algo muito difícil de ser mensurado. Por exemplo, você vai vender um produto de emagrecimento que vai prometer que aquela pessoa vai perder 10 quilos em 3 dias. Se você não tem provas, não tem dados concretos que possa mostrar para o Google e que esse tipo de resultado depende de diversas variáveis, então esse teu anúncio pode ser bloqueado por esse motivo, sempre que houver uma promessa de venda que tem muitas variáveis que pode fazer com que aquela entrega não seja correspondente a que você está prometendo com certeza o bloqueio é inevitável. O que você pode fazer é melhorar a sua cópia, deixar ela mais simples, mais clara e mais objetiva, mostrando os benefícios daquele seu produto. Toda vez que você tiver uma campanha e ela receber uma notificação como bloqueada, você recebe uma notificação do Google dizendo o porquê, qual o real motivo que aquela campanha foi bloqueada. Então, com essa informação que o próprio Google te dá, tanto nas políticas quanto quando você recebe uma notificação de bloqueio, é muito simples, é você alterar o que precisa ser alterado e reativar aquela sua campanha. E se por algum motivo você respeitou todas as regras do Google e não conseguiu rodar a sua campanha, você pode ligar para o suporte do Google, que é o telefone de 0800, eu vou deixar aqui ao lado, que você pode também ligar, é gratuito, e você dá informações da sua conta e questiona o porquê que aquela sua campanha foi bloqueada. A equipe de suporte do Google é excelente e vale muito a pena você saber o motivo desse seu bloqueio na sua conta específica, porque cada conta no Google se desempenha de uma forma diferente, então pode ser que o seu bloqueio seja um bloqueio específico na sua conta, beleza? Fique atento a isso também. E caso o seu tipo de bloqueio seja um bloqueio muito mais sério, muito mais grave, aí você pode até perder a sua conta de Google Ads. Mas nesse caso, se você respeitar exatamente as políticas do Google Ads, esse tipo de problema pode não acontecer com você, beleza? Por isso é muito importante saber fazer uma campanha Google Ads de forma profissional, seja para você mesmo ou para vender produtos dos seus clientes. E se você quiser aprender a divulgar no Google de forma profissional, com acompanhamento e suporte no seu projeto, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu treinamento Clube Google Ads Express. Lá eu vou ajudar você a montar a sua primeira campanha de Google Ads e vender o seu produto, o seu serviço, independente se você é afiliado, é produtor, tem negócio local, não importa. Nessa comunidade, eu posso ajudar você a montar uma campanha de Google Ads e minimizar as suas chances de bloqueio dentro do Google, beleza? Bom, então se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu like, deixa o seu comentário, e se você acha que esse vídeo pode ser útil para algum amigo seu, compartilhe! Então vamos nessa, vamos arregaçar as mangas e fazer as nossas campanhas no Google acelerarem e aumentarem ainda mais as nossas vendas na internet. Um grande abraço e até o próximo vídeo!